Fala galera, aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma plataforma que está pagando, tá? 4% ao dia você pode sacar quando você quiser, beleza? E sim, o retorno é bem grande, tá? Por isso que de início eu já falo pra vocês que quanto maior o retorno, maior o risco, né? Enquanto quanto menor o retorno, menor o risco, então já é uma dica aí pra sua vida, beleza? Bom, de qualquer maneira, estou aqui no site do projeto, vou deixar o link aí embaixo pra vocês, e aqui o nome do site é Mystery Bird, seria o pássaro misterioso, por isso que tem alguns pássaros aqui, essa aqui é a temática, e aqui basicamente é uma renda para passiva aqui que estão falando, estável, é isso que eles estão prometendo. E um ponto muito importante aqui, é para você entrar na plataforma, você precisa de um código de convite, então o meu código vai estar tá embaixo, tá bom? Isso é necessário, beleza? E obviamente você pode também convidar outras pessoas, eu vou explicar depois isso melhor no final do vídeo, tá? Mas então se você quiser entrar no projeto, o link está aí para vocês aí embaixo. E é muito simples a ideia do projeto, você tem que investir numa Mystery Bird NFT Blind Box, ou seja, uma caixa misteriosa dos pássaros aqui, e basicamente você vai deixar 365 dias, ou seja, um ano você vai deixar seu pássaro lá farmando, né? Rendendo 4% de dividendos. Eles falam aqui todos os dias. Então, todo dia você tem 4% ali do valor que você ganhar. Então, é bem simples de entender. Obviamente, você consegue perceber que tem um risco, mas, cara, vamos ver como funciona isso aqui. Então, eu vou clicar em Connect Wallet. Pronto! Conectei minha carteira e você conectando a carteira, você vem descendo aqui. E, cara, descendo aqui é muito simples. É muito simples mesmo. Você tem quatro opções aqui de caixa misteriosa. E nessas caixas misteriosas tem alguns pássaros, né? E aí, tem várias raridades de pássaro, né? Quanto mais raro o pássaro, mais ele vai te render. Então, a gente pode clicar nessa caixa aqui. Então, aqui a gente tem uma caixa que custa 20 dólares, uma caixa que custa 100, uma caixa que custa 450 dólares e uma que custa 1000 dólares. Convertendo, seria 100 reais, 500 reais, 2 mil e poucos reais e 5 mil reais, ok? Então, de acordo com o seu bolso, né, não é uma dica de investimento, mas se você gostar aqui do projeto, quiser arriscar, de acordo com o seu bolso, você vê quanto você pode arriscar. Então, por exemplo, na minha realidade, vou comprar uma caixinha de 20 dólares aqui, que é na minha realidade, dá 100 reais, porque eu sei que eu posso perder num projeto desse de alto risco, né, que é muito retorno, muito risco. Então, eu sei disso, por isso que eu vou vídeo de 20 dólares, e aí você pode ver clicando aqui, ó eu posso ganhar três tipos de pássaro, eu posso ganhar ou um pássaro que custa 10 dólares, ou um pássaro que custa 20 ou um pássaro que custa 30, então é algumas chances das raridades aqui dos meus pássaros, então eu posso pegar um de 10 então ele vai demorar mais para render um de 20 vai ser na média, e um de 30 vai render mais rápido, a mesma coisa nas outras caixas, né uma caixa de 100 dólares tem aqui um pássaro de 90 dólares, um pássaro de 100 e um pássaro de 110, então depende da sua sorte a gente vai arriscar nossa sorte aqui, vamos Vamos clicar aqui em Buy, ok? Então vamos lá, eu vou tentar aqui de 20 doll. vamos ver o que, que vai vir, o Aviator, o Warrior ou o Programmer. Então deixa eu dar um Open aqui, custa 20 é, Tether usd tá? Então você tem que ter o SDT, beleza? Na sua carteira da Metamask. Vou comprar uma aqui, você pode comprar mais de uma, não tem taxa de serviço, só vai ter o gás ali para pagar, né? na Metamask. Vamos lá, show de bola, deixa eu vir aqui aprovar. 8 centavos só de gás, então tá bem tranquilinho. Torçam comigo, vamos ver qual pássaro que vai vir. E ganhei aqui um de 20 doll, mano. Warrior Bird. Então eu saí aí no empate, né? Não peguei nenhum abaixo, nem um acima, saí ali no valor padrão mesmo de 20 aqui. Então, ok, posso fechar. E bom, galera, aí você recarrega aqui a página e aqui em assets vai aparecer o seu NFT. Então tá aqui o meu NFT, tá galera? Basicamente você não precisa jogar, não precisa fazer nada, tá? Ela É lá uma plataforma aí que usa NFT, que usa rendimentos aí, mas você não precisa fazer nada, é só meio que um stake, né? Um farm aí diário. Então tá aqui, beleza? E bom, é basicamente isso, tá galera? Vai me gerar 4% ao dia durante 365 dias. E aqui tem um tempo de stake, né? Basicamente começou dia 28 do 5, né? Aqui vai mostrar Rendimentos então começou agora, ainda não tem nada. Depois você clica aqui para ir colhendo. Aqui vai aparecer, né? Quanto você já ganhou, quanto você pode sacar, quanto você não pode sacar, enfim. Aí você pode clicar depois aqui em Witch Brown vai ser a parte do saque, né? O mínimo que você saca é um dólar, beleza. E aqui eu tenho na tela quanto que são os rendimentos detalhados para vocês, tá bom? Então na caixinha de 20 dólares, pode pegar uma de 10, 20 ou 30. E aqui mostra, por exemplo, de 10 é 0.4 ao dia, um de 20 que é o meu, 0.8 ao dia, eu vou ganhar, né? 80 centavos por dia, e uma caixinha de 30 dá 1.2 ao dia. Então, aqui mostra as caixinhas de 100, de 450, de 1.000 também, né? Além disso, mostra quanto que dá isso, então, no ano, né? No total aí durante ano, então dá para ver todos os rendimentos aqui, e outra questão muito importante aqui para você entender esse projeto, como a gente já falou no início, é que você precisa de um código de convite, então logo aqui no início você pode compartilhar o seu código, Eu vou compartilhar o meu, tá o link aí embaixo para vocês porque só com o código você consegue entrar e com o código você ganha é, comissão da galera, né, então vocês podem ver aqui embaixo que tem aqui o direto, né? o convite direto, tem convite indireto, tem convite level 3, alguns níveis aí de convite, quanto mais pessoas vai convidando e seu amigo convida outro, seu amigo do amigo convida outro, mas você vai ganhando, vai ganhando comissão em cima de todo mundo. Isso vai deixando a plataforma viva, né, com mais dinheiro em caixa e tudo mais. Então, sim, tem esse marketing de rede, você tem que saber disso, né? Isso é um risco a mais, a gente sabe, né? A gente não sabe até quando que vai durar isso, essa plataforma. E espero que dure bastante. E aqui a gente tem também detalhadamente como que são as comissões. Então, numa caixinha de 20, a cada amigo que você indica, você ganha 2 dólares, né, se ele comprar uma caixinha de 20. Se o seu amigo indicar outro amigo na caixinha de 20, você ganha 1 um dólar. Se o amigo do seu amigo indicar, você ganha 0.4 dólar. E você ganha mais se seu amigo é colocar mais valor, né? Você ganha mais comissão, é normal isso. Então, se ele colocar 100 dólares, você ganha 10. Se ele comprar uma caixinha de 450, você ganha 45. Se ele comprar uma caixinha de 1000, você ganha 100. E assim sucessivamente, tá? Vocês estão vendo na tela. E é basicamente isso, tá, galera? Então, assim, pra finalizar o vídeo, novamente eu falo, esse vídeo não é uma dica de investimento, é um vídeo didático aqui, é uma plataforma de alto risco, mas também é alto retorno. Então, é assim, cara, depende aí se você tem dinheiro para arriscar. Se 20 dólares ali, pode colocar, arriscar e ganhar bastante, beleza, tu pode arriscar, agora se fazer falta, eu não sugiro, entendeu? Porque tem risco, a gente sabe, né, a gente sabe que essas plataformas, a gente não sabe até quando dura, algumas duram alguns meses, outras duram mais, assim, de um ano, enfim, a gente não sabe, né, porque é difícil manter esse tipo de plataforma, mas espero que dure pra gente poder ganhar. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui e até a próxima!